Antes de nós começarmos a nossa prevenção da noite de hoje, vamos procurar fechar os nossos olhos, nos sentar confortavelmente na cadeira, para que assim nós consigamos relaxar o nosso corpo físico, alinhar os nossos pensamentos, deixando lá fora as nossas preocupações, para que efetivamente nós consigamos aqui absorver. Todos esses, todos esses fluidos benéficos que estão aqui desde muito cedo, preparados para nos receber. Então vamos nesse momento entrar em sintonia com o nosso anjo guardião, nosso anjo guarda esse companheiro de todos os momentos, de todas as horas. Vamos saudando carinhosamente esse nosso irmão. Vamos igualmente nos unindo a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Vamos pedindo mais uma vez que ela possa estar nos envolvendo no seu manto azul de paz, de equilíbrio e bem-estar. Crianças espirituais que ainda estamos em busca do nosso crescimento, da nossa evolução. Que ela possa nos colocar em seus braços de mãe acalentando os nossos propósitos, os nossos esforços para nos desenvolver, para nos desenvolver ainda mais nesta oportunidade que temos na presente jornada. Vamos junto com Maria, de mãos dadas com esta mãe, vamos ao encontro de Jesus, o nosso irmão maior. E diante deste nosso irmão, nós vamos aproveitando este momento para agradecer por tantos exemplos, por tantos ensinamentos que nos fazem acreditar que são as regras do nosso bem-estar são as regras que nos conduzem ao nosso crescimento, à nossa evolução e assim, mais tranquilos e serenos, nós vamos nos aproximando de Deus, o nosso Pai, esse Pai de amor imensurável, esse esse Pai tão amoroso, fonte eterna de luz, diante deste Pai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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. mais uma vez meu nome é Miriam, sou voluntária desta casa e nesta noite nós iremos abordar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos abordar o capítulo 28 o seu item 11 para que nós consigamos assim refletir sobre esse tema do guia espiritual do nosso anjo guardião antes de mais nada nós Muitos de nós aqui já ouvimos dizer assim, digas com quem andas que eu te direi quem és. Muitos de nós, quando pensam nisso ou alguém falar a respeito disso, é como se as nossas companhias nos caracterizassem. Aquela, aquela pessoa, ela é assim porque ela anda em boas companhias. Aquela moça, ela é boa porque ela pensa no bem. Então, esta é a forma que nós pensamos a respeito do que caracteriza as pessoas, as companhias que elas amam. Os seres espirituais, diferente desse ditado, agem de forma diferente. Diga o que pensas. Diga, use as suas palavras para externar, para mostrar de fato quem são as suas companhias. Como nós estamos falando hoje do guia espiritual, nós estamos falando desse anjo guardião que foi colocado desde o nosso nascimento até a nossa, a nossa passagem para o mundo espiritual e provavelmente também da nossa estada lá no, no plano espiritual, este anjo que diuturnamente, quer queiramos ou não, está nos prestando uma assistência espiritual para que nós consigamos, nessa presente encarnação, nessa nova oportunidade que nos foi concedida, para que nós consigamos crescer espiritualmente falando para que nós consigamos, no nosso dia a dia, sermos exemplos, exemplos para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. E como é que ele presta essa assistência a nós? Ele presta diuturnamente essa assistência a nós, através dos bons pensamentos, das intuições, aqueles pensamentos que às vezes chegam até nós e nós, por não estarmos ligados a ele, temos dificuldade de entender. Aquelas intuições que chegam até nós, nas nossas aflições, nas situações que nos cercam, que nos levam ao desequilíbrio, ao mal-estar. Essas situações são situações válidas para que nós nos observemos e nos liguemos a esse nosso irmão. Esse irmão que quiser por nós diutonamente. Só que no nosso dia a dia, muitas vezes esquecemos de estreitar os nossos laços com esse nosso irmão. Deus nos proporciona a oportunidade de tê-los ao nosso lado para nos auxiliar, para nos prestar esta assistência. Como um irmão mais velho, como um pai amoroso... Atento ao seu filho. E infelizmente muitos de nós esquecemos dessa assistência. Diante das aflições, diante das intempéries da nossa jornada, nós nos afligimos, nós derrapamos e o que nós fazemos conosco mesmo? Nos afastamos das boas ideias, das boas inspirações. E nos sentimos, às vezes, até órfãos desta guarita tão especial que nos é ofertada. Quando nós abrimos a nossa prevenção e falamos que os nossos pensamentos, as nossas ações, dizem das nossas companhias, os seres espirituais assim entendem, porque se os nossos pensamentos não são bons... As nossas companhias não serão boas também. Se os nossos pensamentos forem de, de maldade, se nossos pensamentos não estiverem atrelados com os ensinamentos de Jesus, fatalmente nós seremos atingidos de uma forma tão contundente que nós vamos nos sentir, espiritualmente falando, derrotados. Na realidade, os nossos guias espirituais, o nosso anjo de guarda, ele está sempre ao nosso lado, nos apontando caminhos. Só que nós, infelizmente, ao não estreitarmos os nossos laços com eles, nós nos afastamos das verdades necessárias para o nosso crescimento. Nós vamos ler uma passagem de Hebreus, da carta Cáquia... Ele diz assim... Nós estamos... cercados por uma nuvem de testemunhas... Testemunhas positivas... que querem ver... que querem nos ver crescer... avançar, progredir... e testemunhas negativas... aquelas que estão prontas... para nos puxar... para puxarmos o tapete... Daí então vale a pena focar a questão da assistência espiritual, que todos nós temos, já que estamos cercados por nuvens de testemunhas, onde há, onde há maior número de seres no mundo espiritual do que seres na terra, envergando o um corpo físico como nós, desse, desse modo, é impossível que nós, que nós não tenhamos um acompanhamento espiritual grande, mas nem sempre esse acompanhamento é formado por seres que nos assistem, mas seres que nos rodeiam. E inevitavelmente, no nosso dia a dia, nós nos deixamos nos envolver, não por aqueles irmãos que nos assistem, mas por aqueles que nos rodeiam. Porque nós estamos numa atmosfera onde... Nós estamos envergando hoje um corpo físico, mas nós sabemos que aqueles que nos rodeiam também já são espíritos que já deixaram este corpo. E nós nos ligamos a esses nossos irmãos através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através dos gestos que às vezes deixamos de ser agradáveis a quem quer que seja que estão ao nosso lado. E nesse momento, é o um momento que pertence só a nós. Nós temos o livre-arbítrio para, de fato, nós escolhermos as nossas companhias. Então, os nossos anjos tutelares, o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, ele está ali sempre pronto, ele está sempre atento a nós, mas nós temos que nos temos que caminhar com os nossos pés. Então, essas testemunhas que nos rodeiam, nós nos ligamos a ela, inevitavelmente, das mais diversas formas. Mas, é o livre-arbítrio que faz isso conosco. O nosso anjo da guardião, ele nos sinaliza e sempre nos ajuda para que nós tenhamos um olhar diferente para as coisas que nos cercam. E quando nós não estreitamos a nossa ligação com ele, nós nos afligidos de tal forma que nós damos guarida aos maus pensamentos, aos maus sentimentos e nós nos enveredamos para o negativismo. Então aquele positivismo que ele está tentando é pegar na nossa mão, nos ligar a Deus nos ligar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a verdadeira vida, nós deixamos de lado. Então, quando nós temos a oportunidade de avaliar essa assistência espiritual que nos é emprestada e o quanto nós somos responsáveis para mantê-la, para nos mantermos em equilíbrio diante deste anjo tutelar, nós começamos a a perceber o quanto ainda, infelizmente, estamos distantes de trabalharmos em prol de nós mesmos, de nos esforçarmos, de fato, para que nós tenhamos a oportunidade da presente encarnação, mas que esta oportunidade nós façamos jus. Mais para frente ainda, nós podemos dizer, dizer assim, esses assistentes espirituais, espirituais quando positivos, quando do bem, tem o nosso ponto máximo naquele ser que nós chamamos de anjo guardião. Esses anjos guardiões são espíritos que Deus estabeleceu que seriam os nossos guias aqui na Terra, nossos tutores aqui no mundo, inspirando-nos, acompanhando-nos, orientando-nos para a melhor para o melhor, sempre para o melhor, agora, de que maneira nós podemos estreitar esses laços com o nosso amigo espiritual, das mais diversas formas, muitas vezes nós colocamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, nós estamos às vezes com um problema sério a ser resolvido, estamos tristes, desanimados, quando nós nos deitamos, o que nós podemos fazer? Nos ligar a este anjo guardião, porque no momento que nós, entre aspas, dormimos, nós conseguiremos estreitar este laço com ele, porque o nosso corpo físico permanece ali inerte, mas o nosso espírito ele se desprende pouco, mas ele se desprende e neste momento que isto ocorre é o momento que nós podemos conversar com as nosso de guarda estreitar essa ligação pedir ao nos deitar que isso se estabeleça muitos de nós já tivemos a oportunidade com certeza de irmos dormir de uma forma e acordar inspirados de ver que aquele problema do dia anterior, ele ali está, mas só que a, no, a nossa forma de enxergar esse problema mudou, porque nós estamos tão inspirados, estamos reabastecidos, que aquele problema ali está, mas nós temos olhos de ver que de fato ele não era tão grande e que nós não somos incapazes de transpor esse obstáculo. Esta aproximação, nós podemos ter no nosso dia-a-dia -dia, intimamente, acalmar o nosso coração e observar quando nós fazemos essa ligação com o nosso mentor individual, com o nosso hospital, com o nosso guia espiritual, qualquer nome, qualquer nome que nós possamos atribuir a ele, o que que pode acontecer? Situações muito inusitadas no nosso dia-a-dia. A ajuda, ela chega através do livro que nós abrimos ao acaso. Aquela pessoa que nos cerca e que fala alguma coisa que a gente fala, era o que nós precisávamos ouvir. Alguém que nós não conhecemos e de repente traga um diálogo conosco. Então, são tantas formas que isto ocorre. São tantas formas que nós temos Só que nós precisamos nos lembrar Que o nosso anjo de guarda Ele zela de um turnamento por nós E ele não, não nos abandona E às vezes nas nossas dificuldades Nós achamos que não só o nosso anjo da guarda nos abandona Nós achamos que Deus nos abandona Só que nós devemos nos lembrar que Ele é um Pai amoroso, que Ele é uma fonte inesgotável de amor e de luz, e é que Ele nos empresta a oportunidade dessa assistência diuturnamente. De Só que nós, infelizmente, quando nos envolvemos, envolvemos com situações que geram maiores preocupações, nós nos envolvemos de tal forma que nós acreditamos ainda Que essa assistência não existe E criamos situações difíceis Será que eles ocorre um acaso? As situações difíceis São situações que os nossos mentores individuais Os nossos anjos de guarda Continuam ali do nosso lado Não podem andar com as nossas pernas Mas eles nos permitem caminhar, eles nos permitem observar e diante desse obstáculo, a oportunidade de nós nos avaliar, a oportunidade de nos, nós termos a certeza que somos capazes de nos melhorar, de entender melhor toda aquela situação. Chico Xavier, na sua jornada aqui entre nós, Vários livros demonstram que onde ele chegava, todos gostavam de, de abraçar e às vezes aqueles que não conseguiam chegar num abraço, o tinham como uma pessoa abençoada, uma, uma pessoa de muita luz, de muita calma, de muita paz. Por quê? De, nos seus exemplos do seu dia a dia, ele acreditava na assistência e ele era muito assistido. Todos nós somos, só que ainda não nos damos conta disso. E, e quando nós estávamos preparando esta preleção, nós encontramos no livro Caminhos de Libertação, de Valentino Lorenzetti, duas historinhas, uma é muito conhecida eu não vou repetir. A segunda que me chamou a atenção era uma pessoa que sempre morou no interior, e, de repente, ela se mudou para a capital. Todo dia ela tinha que fazer um trajeto para ir para o seu trabalho. Mas, para que ela fizesse pela primeira vez, sozinha, esse trajeto, o que antecedeu esse primeiro trajeto dela sozinha, foi o seguinte. Ela chamou um amigo que, durante muitos dias, precedia no carro da frente e, ele e, e, por sua vez, ele o acompanhava, faziam sempre o mesmo trajeto para que de fato ele aprendesse o caminho, porque ele não se sentia capaz de chegar ao seu serviço sozinho. Durante algumas semanas isso aconteceu e de fato ele aprendeu o caminho. Começou a ir sozinho para o seu trabalho, chegava ao horário, cumpria as suas obrigações, só que um dia pela manhã esse mesmo trajeto da rotina dele, ele estava fazendo. Só que quando chegou uma, uma determinada via, essa via estava interditada. Então, os carros estavam sendo direcionados para as transversais. E, neste momento, ele ficou perdido, totalmente perdido. Então, o que ele fez? Ele começou a pedir ajuda para aqueles que estavam ao seu redor. Perguntou, se informou e ele chegou ao seu destino. Então, muitos de nós ainda nos acomodamos a, a muitas e muitas rotinas. Então, quando as situações difíceis nos visitam, nós enveredamos para os vícios, nós enveredamos para aqueles chamamentos negativos que nos distanciam, de fato, do nosso guia espiritual. Mas ele está ali, sempre. Então, os convites, eles chegam das mais diversas formas, mas nós acreditamos nessa assistência espiritual. Possamos, assim, é, lembrar desta pequena história que parece tão, tão irrisória, quando na, na realidade nos traz um grande ensinamento. Até as dificuldades que nos tiram da nossa rotina nos trazem nos fazem sair do nosso conforto, vamos dizer assim, são situações que a providência divina nos coloca para que nós saibamos que somos capazes, que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados e que somos sempre bem assistidos, desde que façamos a nossa parte. Nós sabemos que nenhuma folhinha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então o convite da prevenção de hoje é de que forma nós nos relacionamos com o nosso anjo de guarda, com essa assistência espiritual que nos é emprestada, como nós estreitamos esses laços com este irmão, de que forma nós estamos nos ligando a ele no nosso dia-a-dia dia, para estarmos caminhando de uma maneira efetivamente segura e tranquila na presente encarnação. Como nós dissemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, no item 11, muitas coisas que falamos aqui está neste capítulo. E nesse capítulo também nós vamos encontrar algumas preces para nós mesmos, para nos fortalecer, para Estreitar ainda mais esta ligação com o nosso guia espiritual. Então, o convite é esse dessa transmissão, que nós possamos ficar mais atentos, nos sentirmos confiantes, que diante de qualquer intempéria, nós nunca estamos sozinhos. Então, vamos aproveitando esses momentos que aqui estamos, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos vamos nesse momento nos ligar ao nosso guia, ao nosso mentor individual. Vamos nos ligando a tantos benfeitores espirituais que não somente nesta noite estão apostos e vamos assim vibrar muito amor, muito equilíbrio, bem-estar. A todos esses nossos irmãos que nesse momento estão passando por tantas situações complicadas, pelas intempéries, que os nossos pensamentos e sentimentos possam se expandir, para que esses sentimentos bons, emanados a tantos outros, possam estar chegando a todos esses lugares que estão precisando de conforto e esperança neste momento. Que nós também nos lembramos, nos lembremos de livrar em favor de todos os nossos familiares, por todos os lares, em particular também. Que nós possamos sair daqui mais tranquilos e serenos. Que possamos chegar aos nossos lares mais confiantes e esperançosos. Que possamos divulgar. A boa nova, onde quer que possamos estar. Que assim seja. Graças a Deus.